que a gente vai num, num treinamento e a gente recebe uma quantidade absurda de, de insights, de ideias, a gente tem que organizar essas ideias. Basicamente, como que você vai fazer? Muito simples. Primeira coisa, você deve ter aí um caderno, um celular, lotado de insights, ideias, um blackbook, lotado. Na segunda-feira ou terça, ao longo dessa semana, não muito depois, para você não esquecer, você vai sentar, vai pegar todas essas ideias, vai colocar do lado, e você vai reescrevê-las organizadamente em uma outra folha. Então você vai escrever, ah, essa ideia aqui, ah, foi assim, foi assim, aí você explica a ideia, aí, opa, tem uma outra ideia aqui, ah, tem uma coisa que eu anotei aqui, e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Vai escrevendo. Depois que você colocar a limpo, passar a limpo as ideias você colocar todas as ideias numa outra folha, você vai começar a priorizar as ideias. Porque não adianta você pegar 40 ideias diferentes, 40 planos de ação diferentes, e você tentar executar tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. E não adianta distribuir para o teu time também. Ele também não vai conseguir, porque ele já tem muita coisa para fazer. Então você vai priorizar. Qual é uma das palavras mais importantes numa empresa? Prioridade. Tem que ter prioridade. Se não tiver prioridade, você vai tentar fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e você não vai conseguir. porque Não dá. É humanamente impossível. Você tem poucos recursos. Eu nem estou falando de recurso financeiro, não. Estou falando de recurso de tempo, recursos humanos. Então, você vai colocar todas as ideias e você vai priorizar. Como que é a correta maneira de priorização de tarefas numa empresa? Primeira coisa, você tem que saber qual o resultado que você quer. E resultado, basicamente, ou é? Aumento de ticket médio, novos clientes, aumentar a presença em um determinado mercado, ou então vender mais para o cliente que você já tem, vender mais para um determinado grupo de clientes. Tem que ter alguma coisa bem tangível, um resultado claro. Não, eu quero esse resultado aqui. E tem que ter número. Ah, eu quero aumentar, eu quero faturar no mês que vem 100 mil reais. Ah, isso é uma meta, mas como que você vai atingir isso? Ah, eu vou atingir isso vendendo o produto X, vendendo 10 produtos X para os clientes Y, e isso vai me aumentar em 30 mil reais o meu faturamento, como eu já tenho 70 mil, e aí eu chego nos 100. Agora você tem um plano, legal. Então, você tem que primeiro saber qual o resultado que eu quero. Qual o resultado que eu quero. Depois disso, você vai pegar as suas ideias e você vai pensar... Sempre na relação esforço-impacto. Como assim, Conrado? Então, então vamos lá. Esforço-impacto é uma das ferramentas que mais se usa na priorização de tarefas numa empresa. Muito simples, muito simples. Não precisa ser complexo para funcionar, muito simples. Aqui eu tenho coisas que tem. Maior esforço, ou seja, consome mais recursos, aqui eu tenho coisas que têm maior impacto sobre o resultado. Quer dizer, que traz mais impacto sobre aquele resultado que eu já sei qual é que eu quero. Então, quanto mais impacto sobre o resultado, melhor. Você sempre vai priorizar o que, que tem menos esforço e mais impacto. Aqui é a prioridade. Menos esforço e mais impacto. E depois, esforço maior, mas mais impacto também. Então, aqui é prioridade 2. Ok. Mas começa por aqui. Por exemplo, lembra do, da mensagem do Ainda no WhatsApp? Eu falei aqui no primeiro dia, eu acho. É uma mensagem que tem muito esforço ou pouco esforço? Pouquíssimo esforço. Mas, ela pode gerar um impacto razoável, porque vai trazer não clientes de volta. Você fazer uma matriz RFV e descobrir quais são os seus melhores clientes. Tem muito esforço ou pouco esforço? Médio para muito, médio para muito, mas o impacto é muito grande. Então, legal, vamos fazer primeiro ainda? E aí recolher aquelas que a gente chama de frutas baixas, low hanging fruits. O que são as low hanging fruits? Frutas penduradas abaixo. Então eu tenho uma árvore e daí eu tenho uma, uma goiabeira, por exemplo. Então eu posso esticar a mão e pegar algumas goiabas que estão muito baixas. Eu tenho pouquíssimo esforço para isso. Pouquíssimo esforço. Só que as goiabas que estão baixas, goiaba nasce em árvore, né? As goiabas que estão As goiabas que estão baixas, elas são poucas. Só que daqui a pouco eu vou ter goiabas que eu já não consigo alcançar. Aí eu vou ter que ter mais esforço, botar uma escada, balançar, botar um cesto, uma vara, sei lá. Mas ela vai ter mais esforço. E tem goiabas que não valem a pena, porque elas estão tão altas, o esforço vai ser tão grande que é melhor eu construir alguma outra coisa. Aquelas goiabas estão muito altas. Então, a gente sempre vai priorizar, primeiro, aquilo que é rápido. Que é rápido, que eu uso, cara, vamos fazer o ainda agora? Vamos, vamos, vamos, mandei mensagem, pronto, acabou, opa, gerou venda, pronto, acabou. Só que aí, essas coisas rápidas de baixíssimo esforço e que geram impacto, elas acabam rápido também, porque são poucas. Daí você vai para aquelas que têm um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de esforço, mas sempre que dão muito resultado. O problema é que as empresas, o empresário de maneira geral, quando ele vai gerir, as tarefas do negócio dele, ele não pensa nisso daqui. Ele pensa em tarefas que são mais fáceis de fazer, mas não necessariamente dá resultado. Então ele está aqui, né? baixo esforço, mas baixo resultado. Isso aqui não tem que existir, baixo esforço e baixo resultado. Você não quer coisas de baixo resultado. Ou então ele coloca a tarefa em ordem alfabética, ou então ele coloca a tarefa no, que, é mais, que, tem, que tá, a pessoa que está na frente dele tem que fazer, então ele já fala para a pessoa, mas aquilo pode tá, dar um mundo... É, Guarda uma outra coisa, o teu dia começa na noite anterior O dia começa na noite anterior É na noite anterior que você vai pegar a sua agenda E outra coisa, agenda Se você não controla o seu dia por uma agenda Google agenda, simples assim O seu dia vai ser mais improdutivo Eu sou o neurótico da agenda às vezes alguém chega e fala, ô oh, Conrado, tinha reunião, tal, você perdeu a reunião, a gente estava te esperando aqui. Eu falei, não, peraí, como assim? Estava na agenda? Ah não, a gente esqueceu de colocar. Não. Se não está na agenda, não existe. Se não está na agenda, não existe. Tem que estar na agenda. A pessoa pode ir lá, buscar você na agenda, mas tem que estar tá na tua agenda. Você chega na noite anterior, você vê todos os compromissos que você tem e você se prepara para eles. Para você ser eficiente, ser produtivo. O teu tempo vale muito. E você vai se preparar também para... Amanhã eu tenho que fazer um resultado X. O que eu vou fazer? Espera aí. Quais são as possibilidades? Todas essas ideias aqui. Esse monte de ideia aqui que eu escrevi. Tá. Qual que tem menor esforço? Essa, essa, essa e, essa e essa. Qual dessas que gera maior resultado? Essa e essa. Beleza. Qual que gera maior resultado ainda? Essa aqui. Vou começar por aqui. Esforço e resultado. Sempre. É isso que vai dar prioridade... Na tua agenda. É isso que vai dar prioridade. Outra coisa, todo dia, você tem que ter o que a gente chama de big win. A grande vitória. Todo dia você tem que ter um big win. O meu big win do dia. Começa, eu tenho alguns, né? dois, três no máximo. Eu tenho que fazer aquilo. Começa com 8 horas da manhã, outlier. Estou lá. É o meu jornal nacional. Todo dia eu estou lá. 8 horas da manhã eu estou lá. Todo santo dia. Pô, e depois? Depende. Se for segunda-feira, o meu big win é fazer reunião com o meu time. Pegar todos os indicadores, modelo de gestão, né? Pegar os indicadores, integrar os indicadores, ver se comercial está batendo com o marketing, tá batendo com a entrega, pedagógico, a minha, o meu raciocínio. Cada rede me entrega as suas próprias planilhas. Todos vêm, alguns comentam e eu tenho que ter a visão geral. Eu e a Renata. A gente olha e fala, oh, peraí, mas aqui o CPL está alto... Mas esse, esse lead aqui vendeu muito aqui. Então, peraí, então vamos botar mais dinheiro aqui. Mas peraí, o, o, o pedagógico aqui entregou. Pô, legal, mas esse produto o pessoal gostou muito. Vamos repetir isso. Conteúdo, opa, esse conteúdo aqui o pessoal está engajando muito. Vamos criar um treinamento em cima desse tema, porque o pessoal está engajado. Então, quer dizer, eu estou integrando as áreas. Planejamento integrado. Eu estou integrando as áreas. Essa é a minha visão. A visão girafa. A visão lá de cima. Cada rede me traz a sua planilha, os seus, os, as suas metas e o que ele está fazendo, e eu integro, a minha visão tem que integrar, o tempo todo, integrar. Conferir as contas, eu faço reunião com calculadora na mão, o tempo todo. Eu faço reunião, lembra que só existem dois tipos de reunião, quantos tipos? Dois tipos, brainstorm e conferência de indicadores. Não tem nada além disso, ou você vai discutir uma ideia, ou você vai ver o resultado da ideia que você discutiu. Então, com isso, quando é resultado, eu pego a minha calculadora e eu fico fazendo conta e fiz, fazendo correlações. O tempo todo, fico fazendo correlações, correlações. Opa, peraí, esse número aqui, ele tá muito alto com relação ao que era mês anterior. Volto o mês anterior para eu ver. Oh, pô, peraí, peraí, por que cresceu tanto? Esse é o meu papel. É ver sempre previsão visão integrada, sempre integrar, sempre integrar, sempre integrar. E aí, eu descubro, peraí, esse número aqui, tá me indicando que essa tarefa tem um esforço pequeno, mas o resultado dela foi muito bom. Vamos fazer isso. O retorno é bom em termos de investimento. Excelente. Vamos colocar foco aqui. E eu dou a direção. Eu posso dar a direção, inclusive, para mim mesmo, como operação, ir lá e fazer. No meu caso, eu não sou operação hoje da empresa. O time faz. Mas eu poderia ter um tempo de gestão, se eu, quando eu era operação, né? Eu não era tão bom gestor quando eu era operacional. Eu me tornei melhor gestor, como eu comecei a se tornar mais gestor e estudar mais sobre gestão entender mais como faz gestão. Lá dentro da operação... Eu não tinha essa visão, que é o que eu estou passando para vocês. Vocês têm que ter um tempo de estudar gestão. Sair da caixinha da operação, ir lá para cima e olhar para a gestão. Para daí você voltar e fazer aquilo que você, gestor, definiu a partir dos indicadores que deve ser feito a partir de uma relação de esforço e impacto. Entenderam isso? Então você vai passar limpo as ideias, você vai marcar quais são as ideias que têm menor esforço para um determinado resultado. Mas, guarda, claro, eu coloquei aqui uma ideia que é abrir franquia. Mas, peraí, aí, a sua empresa atual, a Unidade 1, está funcionando? Mais ou menos. Está dando lucro? Vai dar. Então, não pense em franquia. Faz primeiro faz funcionar uma coisa para você começar a fazer funcionar outras coisas. Tem muita gente que chega para mim e fala, eu vou abrir franquia. Será? Deixa eu ver os teus números. Será mesmo que está na hora de abrir franquia? Talvez não esteja. Você tem que fazer o um negócio funcionar primeiro. Se não está funcionando nem a tua operação lá, está dando tudo errado, como é que você vai abrir franquia? Vai multiplicar o erro? Você está louco? Primeiro você arruma, depois você multiplica. Primeiro, lembra das cinco etapas do funil? Primeiro você descobre, depois você valida, depois você otimiza, que é aumentar o ROAS, depois você escala. Abrir franquia é uma escala. Então, todo mundo quer abrir franquia, calma, não é assim, cara, tem que funcionar. Primeiro, a unidade 1 tem que funcionar. Depois, você escala. Então, com isso, você começa a ter, você começa a ter as prioridades. Não, franquia não. Franquia é 2025. Imagina, acabou. Espera aí. Eu tenho que agora focar nisso daqui, na minha unidade. A minha unidade tem que funcionar. Eu tenho que ter gente. Eu tenho que contratar gente. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não dá fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Aliás, tem um livro muito bom que eu vou indicar para você. chama A Única Coisa. Acho que é o melhor livro que eu li sobre foco. A única coisa. Tá? Quem é autor, só tem um livro chamado A Única Coisa: Capa Vermelha, Letra Branca. Não lembro qual é o autor. A única coisa. Muito bom, sobre foco. Foco, foco. foco. Tudo bem? Maravilha? A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. É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 indicaria esse treinamento para essa pessoa que está pensando esse vídeo, sim ou não?